Formação, se tiver. Formação, Fala da. Alô, espera aí que eu pulei um aqui. Secretaria de Esporte, o Ney? Desculpa aí, <risos> Começa com lei lá então. Bom dia a todos. É, primeiro, muito. Feliz. Assim, vamos ter mais material, mais informações a ser repassado a todos. Espero, peço a Deus e peço ao Senhor né, que nos dê bastante condições para que a gente mostre na prática é, serviço para a comunidade né, pegando lá na pista do cabeça até em outras divisas. a gente sabe que há bom trabalho sendo exercido e tem trabalhos também a ser melhorados então, a gente está aí para isso e, e a gente quer vestir essa camisa 100% e trabalhar dentro do plano de governo do Chico. É isso. muito grande, mas com certeza, se depender dela, ela vai trabalhar muito para fazer uma alta floresta melhor. E é isso, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. A nossa, que mora aqui na floresta, pioneira e tal. Então, chegou a hora de dar a nossa contribuição. Estou aqui para somar com a equipe. E obrigado a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao Chico Gambo pelo convite. Eu sou o Wagner Gervaso. É, meus avós chegaram aqui na década de 70, no final da década de 70, início de 80. É, são pioneiros aqui da cidade, eu nasci aqui na auto Floresta, sou auto Florestense é, sou professor, engenheiro agrônomo e fiz o mestrado também aqui na Unemat de Floresta. e eu só saí do campo, sou morador do campo e eu só saí do campo para fazer o doutorado em Campinas, na Unicamp, onde eu fiz o doutorado em Engenharia Agrícola. Fui professor da Unemat e professor da Escola Ouro Verde. E estou muito feliz pelo convite. E penso que eu vou poder contribuir muito com o desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura em geral, da nossa cidade, da pecuária. né? É, tenho toda essa responsabilidade, devido ao ser do campo, meus pais serem do campo, agricultores familiares. Então, penso que nós vamos poder contribuir muito aí com o desenvolvimento da nossa cidade, da agricultura familiar. Muito obrigado, Chico, a equipe também, que me convidou. Estamos muito felizes aí pelo convite. Muito obrigado. Aplausos A todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e me sinto honrada pelo convite do seu Chico em assumir essa secretaria que vai ser criada agora Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu sou Gersilene, engenheira florestal de formação aqui na estou cursando o décimo semestre de Direito e a gente já trabalha há mais de 10 anos na gestão ambiental do município, em outros cargos, à frente do projeto Olhos d'Água. Então, a gente tem um, um pouquinho de experiência, é lógico que tem muito que se fazer, né? fortalecer agora com a criação da Secretaria de Meio Ambiente, fortalecer a gestão ambiental dos municípios, as políticas ambientais e buscar recursos externos para que a gente consiga alavancar mais ainda toda essa problemática ambiental, porque o meio ambiente é tudo que está em torno da gente, não é só a árvore, é o lixo, é o resíduo, tudo isso faz parte do meio ambiente. E... Espero que a gente faça um bom trabalho, primeiramente pedindo a Deus e, é claro, com a contribuição e colaboração de todo mundo, porque sozinho não fazemos nada. E grata mesmo pelo convite de estar aqui nessa equipe. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Chico e à equipe, dizer que é uma honra enorme poder participar dessa equipe. Que eu acredito no governo do Chico Gamba. Acredito na honestidade e acredito na seriedade para fazer com que esse movimento, esse município, desenvolva ainda mais. A minha formação na área cultural atuo desde 1983, não vou dizer quantos anos para descobrir minha idade, desde 83 em Alta Floresta eu estou desde 88, sempre trabalhando como professora na área cultural e também so também, então sou em vida, em vida, em vida, Também sou especialista em psicopedagogia, sou especialista também em teatro, literatura e também é esse E a gente faz essas ações também. Me coloco com muito orgulho nessa administração para lhe ajudar em tudo e que Deus abençoe essa gestão e que nós possamos somar junto com todos e fazer uma alta floresta que a nossa população merece realmente. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É, sou a professora Lucinéia, vou ter que me acostumar com essa nomenclatura mais séria, né? Muitos me conhecem como professora Nelinha, é, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, que sem ele não estaríamos aqui. E agradecer ao seu Chico, sua vice Rose, pelo convite, pela oportunidade, porque eu acredito muito que é uma oportunidade. Eu que sou professora há 20 anos, nasci e me criei aqui. Venho dessa educação municipal e estadual, tendo a oportunidade de fazer algo, isso é uma honra. Né? Então, consigo enxergar a educação municipal como um, uma pérola, entendeu? E que nós precisamos cuidar dela. E vou estar à disposição da gestão para fazer o melhor. Né? Não sou detentora de toda a sabedoria e poder, mas vou buscar. Porque isso eu tenho garra e persistência para ir atrás. Então, quer dizer que pode contar comigo, seu Chico, para trabalhar. E se for preciso também, chamar a atenção que nós precisamos ser corrigidos quando precisamos. Estou aqui à disposição e muito obrigada. Bom, bom dia a todos. É, não quero falar de formação porque eu não gosto disso. Formação todos nós temos de alguma forma. Né? E é uma honra realmente, Chico e Rose, pela confiança e eu acho que a todos da equipe, nós vamos somar muito, todos juntos mesmo, que é um trabalho conjunto, onde o Chico, durante a campanha e a Rose, pregaram essa união de pluripartidária, né? Tá, acho que está bem distribuída aqui, é uma coisa muito diferente do que é usual em Alta Floresta. Eu espero que todos nós, juntos, tenhamos sucesso durante essa gestão. Muito obrigada pela confiança, Rose e Chico, e a gente está aqui para somar com todos. Obrigada. Bom dia a todos, sou Robson Quintino, Alto Flores Tense. Uh, estive longe um pouco da cidade, mas no sentido de formação mesmo. Sou doutor em gestão urbana, já trabalhei com o Sebrae, governo do estado, alguns municípios do Paraná, alguns municípios também de, Alto Flores, de, de Mato Grosso. E aceitando aqui o convite de Chico Rosso, no sentido de estar uh, pensando gestão no município, a gente percebe que é possível fazer muito. né? em relação a uma gestão de entrega, a uma gestão de comprometimento, em relação a resultados que a prefeitura pode sim dar, uh, e a gente percebe que a gente pode criar com toda certeza um cenário muito propício para o desenvolvimento de alto floresta. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala muito de convergência setorial. E eu acho que o secretariado mostra isso. Independente de partidos, independentes de, de coalizões, independente de apresentações em um período de campanha, aqui se está um time que luta para alto floresta, um time que quer trazer resultados para o alto floresta, e com toda certeza, pode ter certeza Chico, pode ter certeza Rosa, que dependendo de mim vou somar muito, estar muito atento e ao mesmo tempo engajado no sentido de fazer entregas. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Moreira, minha formação é na área administrativa. Há mais de 21 anos eu estou aqui em Alta Floresta, sou de São Paulo, capital. Mas de coração minha, se converteu em autofluorescência. Agradeço ao, ao prefeito Chico Gamba, a Rose, por essa oportunidade que está nos dando de trabalhar né, para nós ajudar no desenvolvimento do município. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lauriano e minha formação é na área de gestão contador por formação, graduação e cheguei ao nível de doutorado em ambiente de desenvolvimento. E quero agradecer o Chico pela confiança em minha pessoa, dessa pasta, e venho para somar o time. Então, uma secretaria, ela não funciona de forma independente, mas sim a soma de uma com a outra, como o nosso falou. Então, eu venho para somar com esse time e fazer o melhor possível dentro das minhas expertises para que a gestão seja a melhor possível não somente para essa equipe mas sim para a cidade de Alta Floresta e diante dessa pasta ou na frente dessa pasta temos muitos desafios temos muitos desafios e tem uma frase que eu gosto muito que diz assim algumas pessoas me questionaram falaram assim ou me perguntaram Mauriano, e esses problemas que nós estamos enfrentando? Eu falei assim, ó, eu estou feliz. Porque se a gente sabe que é um problema, bem perto do problema tem a solução. Então quando há um problema nós temos que ficar muito felizes. Porque muitas vezes nós não estamos ainda vendo a solução dele. E nós mudando a ótica, nós também, sendo humildes. Sendo humildes para ouvir muitas pessoas que sabem mais que a gente também e a gente pode também somar e achar a solução juntos. E faço desejar o primeiro pedido a todos. Meu gabinete estará aberto para sugestões críticas principalmente críticas porque a crítica ela faz com que a gente cresça e se desenvolva também. Então, eu aceito a todos que tiverem alguma sugestão, críticas, elogios também são bem-vindos. Mais uma vez, grato Chico, pela confiança, grato Rose e grato também a todos aqui. Bom dia a todos vocês. É, quero agradecer, né? A presença de cada um aqui, dizer para vocês que estou muito feliz, né, é, por estar aqui junto com o seu Chico. que Eu aprendi a conhecer e aprendi a respeitar muito. E respeito a decisão dele, eu, eu creio que seja é, o melhor para nossa cidade. E dizer para vocês aí que sejam bem-vindos a esse time, é que dê o melhor de vocês que todos aqui aceitamos críticas e sugestões também e, e todos aqui está para um aprendizado. E vamos dar o nosso melhor para a nossa cidade, para o desenvolvimento e dizer para você, Chico, que eu estarei do seu lado, que precisar, para te ajudar a, aonde for necessário. E dizer a vocês também, é, vamos dar o nosso melhor pela nossa cidade, cidade que eu vim, Cá há 33 anos, aprendi a Malta outra floresta, por isso que eu estou na política hoje, por amar essa cidade e querer contribuir em algo para que a cidade venha crescer e desenvolver. Então é isso aí que nós estamos na política. E muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, dia. meu nome é Vilma Julião. É, trabalhei na área da rural, na área também da agrícola. E agora eu estou fazendo parte juntamente com o seu Chico Gamba aqui, acompanhar ele nas reuniões, nos eventos e dar tá, o que vocês precisar, pode me ligar, pode a gente acaba a sugestão, crítica também. A gente está para somar. E é isso, meu prefeito? Vai lá. que nós tivemos na campanha aqui, tem aqui nosso amigo Edinho Paiva, que foi um guerreiro e que nós é, montamos um time um time para fazer o melhor por alta floresta e quero agradecer esses companheiros aí, que me deixou livre, que não me cobrou nada que todos que tiveram com a gente na campanha, teve sem pedir algo em troca com o coração mesmo por Alta Floresta. Tem aqui também... Me ajuda lá que podia... O Dejaíra, desculpa, o Deja Deja Enfim, não vou nem citar o nome aqui, que eu vou deixar o, o parente ali, o Gama, que é quase Gama, né? Também com a gente. Então, foi pessoas que falaram, olha, vamos te ajudar para te fazer algo por Alta Floresta. Então, eu tenho muita gratidão por essas pessoas por deixar, não deixar, por permitir que eu escolhesse as pessoas, que eu entendesse que para cada secretaria fosse melhor. também pessoas que eu sei que é de muita luta, são pessoas que eu confio, são pessoas honestas, não que as demais não são, mas assim, que para meu conforto, no momento, essas pessoas são as pessoas mais indicadas. Então, para cada um que, que eu escolhi aqui, vocês podem perceber que na campanha, eu falava que a gente vai escolher com, com capacidade técnica. Tem aqui um grande amigo que eu é, digo assim, que a gente, quando vai para a campanha, a gente vai se coloca o nome à disposição da população e aquele que a população escolher, os outros têm que abraçar e fazer administração junto. Então eu quero é, mudar essa história de alta floresta. Né? Eu sempre tive esse pensamento de ter... É o candidato Y contra o candidato X. Isso não pode acontecer. Acabar a campanha tem que acontecer isso aqui. Tem aqui um grande amigo que eu conheci o vô dele ainda, da Fazenda Floresta, Vitório Gervásio, conheço a família, sou amigo de familiares, são pessoas trabalhadoras, que veio da roça, que continua na roça e que tem uma formação, que tem um, um doutorado no Brasil, doutorado fora do Brasil em agricultura, então, por que não uma pessoa com uma capacidade, com uma formação dessa, eu não chamar? E disputou eleição contra mim. Foi isso do Rogério disputamos eleição. a eleição acabou, hoje é por alta floresta. O melhor time, cada um tem aquela capacidade para fazer algo, a gente chamou. Como a Elisa né? disputou, é, foi candidata no PDT, que a gente disputou eleição. Mas ela é a cara da cultura, não tem como, né? eu assim, não vi outra pessoa a não ser chamar ela. E temos, por exemplo, estou do PSDB, né? e quero agradecer também é, o nosso pessoal do PSDB, não tem uma secretaria com o PSDB, nenhuma, vocês estão vendo? Então é dessa forma que a gente quer fazer, quer trabalhar. Né? e agradecer todas essas pessoas que querem fazer isso pela nossa cidade. E não estão aí, cara, eu estava contigo, agora eu me dar uma secretaria, ninguém cobrando nada. Então, graças a Deus, graças a vocês, nós temos um time que quer fazer algo por alta floresta. E aí a gente vai, se de repente é, não der certo em alguma coisa, a gente vai mexer. Eu tenho total liberdade para fazer isso, os companheiros aqui se colocaram dessa forma, então, total liberdade, então nós temos aí, é, estamos livres para fazer o melhor por alta floresta. Então, muito obrigado a todos vocês aí, obrigado mais uma vez à imprensa aí, que a gente precisa muito da imprensa para divulgar, falar aquilo que estamos fazendo. Como foi dito aqui, criticar para que a gente tenha aquela crítica construtiva, né? para que a gente corra atrás. Né? É lógico que a gente, às vezes, vai caminhar e dá um tropicão, outro falo lá, ah, rapaz, toma cuidado. Mesmo que não foi por querer, mas a gente tem que né, dar um tropicão aqui, ali na frente, pô, e você começa a caminhar mais alinhado para não continuar tropicando. Né? Então, é muito interessante a participação da empresa, da, da imprensa, na política. E o que eu tenho é só, só agradecer, né? De, deixei que cada um se apresentasse, é, é, nosso... É, secretários, e aí falta apenas um secretário, o time aí está com mais de 90% pronto. Grande abraço a todos.